Como aumentar as suas vendas como afiliado ou como produtor, usando uma estratégia que nos permitiu a vender mais de um milhão de reais pela Hotmart. E a prova disso está aqui, a plaquinha aqui atrás, que representa mais de um milhão, um milhão em vendas pela hotmart eu vou te mostrar aqui como você pode utilizar a mesma estratégia com o nosso plugin super escassez eu vou te mostrar como esse plugin pode te ajudar a aumentar as vendas mesmo você sendo um afiliado ou um infoprodutor Ok então eu vou te mostrar agora o que que é o plugin super escassez e tudo que ele pode fazer pelo seu negócio Ok então vamos agora para a tela do computador Bom, agora aqui no, no painel do admin do WordPress, eu vou te mostrar como funciona o plugin super escassez. O que, que é o plugin super escassez? O plugin super escassez você pode criar cronômetros, cronômetros que uh, vão dar escassez ao seu produto. Eu vou mostrar aqui passo a passo e explicar agora. tá? Eu vou clicar agora aqui no plugin super escassez e colocar aqui em criar cronômetro. Ok e agora a gente vai criar um cronômetro tá qual é a diferença desse cronômetro que a gente vai criar tá qual é a diferença do cronômetro que nós vamos criar agora para os outros serviços que tem de cronômetro uma tá são várias mas eu vou te ressaltar uma agora que o nosso cronômetro aqui criado pelo plugin super escassez ele rastreia o visitante da sua página por IP e também por cookie, ou seja, uma vez você criando o um cronômetro, colocando um cronômetro de escassez, colocando na sua página de vendas, tá? Esse cronômetro ele não pode ser burlado. Como assim? A pessoa que acessar essa página, vamos dar um exemplo, é, vamos supor que você colocou um time de 5 minutos, tá? Ou 5 uh, minutos regressivos, tá? Se a pessoa acessa essa página é começa a contar o cronômetro e vamos supor que esteja em três minutos para essa pessoa se ela queira, quiser burlar o sistema ou seja abrir uma aba anônima e colocar uh, novamente editar a página e abrir novamente essa página o cronômetro vai entender que essa pessoa ela continua é a mesma pessoa mesmo que seja uma outra máquina Acessando na mesma rede de internet, ele vai trazer o mesmo cronômetro, ou seja, não vai reiniciar o cronômetro, vai continuar o cronômetro a funcionar, causando uma escassez real. E eu vou te mostrar aqui no passo a passo, ok? Vamos aqui em criar um novo cronômetro, vamos aqui em adicionar o um novo cronômetro, e aqui você pode adicionar uma categoria. Eu vou colocar uma categoria aqui: teste, certo? Vou salvar a categoria. A categoria fica aqui. Se você já conhece o nosso plugin Superlinks, ele segue a mesma estrutura do plugin, assim, estruturalmente, né? O nome, então vamos botar aqui página, vendas, vamos botar aqui. E aqui opções de cronômetros, tá? Aqui tem duas opções: data fixa e contador. Eu vou mostrar aqui data fixa. Aqui não precisa mexer. Aqui a gente vai colocar uma data, então vamos botar o um exemplo assim: inicia o cronômetro hoje dia 5 que horas vamos colocar as 8 horas 00. que quando acaba essa esse cronômetro tá então vai acabar dia 10 exemplo né que hora vamos colocar 23 e 59 minutos e 59 segundos tá então aqui vai acabar essa promoção após acabar essa esse cronômetro zerar esse cronômetro eu redireciono para alguma página então vamos pegar um exemplo aqui que eu quero que redicione redirecione para essa página tá então após isso aqui embaixo vai aparecer esse campo aqui se você tiver o superlink, a gente já vai mostrar uh, na continuação desse vídeo tá então vamos continuar por aqui tá certo eu vou clicar aqui em estilo de cronômetro e aqui eu tenho três tipos de cronômetro o flip é, clock o simple load aqui aí você pode escolher tá e aqui você pode mudar a fonte as cores o tamanho das letras tudo mais eu vou me apegar a esse computador aqui não vou mexer aqui isso aqui é uma coisa que depois você pode testar e vou salvar quando você salva esse cronômetro aqui você recebe dois códigos. um para ser incorporado na página que você quer e o outro para você colocar no seu serviço de e-mail marketing, ou seja, você vai criar um cronômetro que vai andar junto com o seu serviço de e-mail marketing, você pode colocar no seu e-mail marketing e o mesmo time que tiver lá no e-mail marketing, que será mostrado quando você mandar um e-mail para seus leads, vai ser exatamente o mesmo cronômetro que, te, que tem na página de vendas, tá? Causando sim uma realidade, tá? Então vamos lá, eu vou usar primeiro isso aqui, Vou copiar aqui, eu vou pegar uma página aqui, já abri uma página, contador teste, vou colocar esse código simplesmente aqui e atualizar. E vou abrir agora a página. Tá? pronto é um contador eu não vou colocar uma página aqui quando você criar a sua página de vendas você vai colocar o código onde você queira que apareça esse contador tá mas assim é ficar de forma mais explicada, bem rápido é exatamente isso tá ó o um contador contando aqui e quando chegar ao final ele vai redirecionar se você pegar aqui copiar e abrir uma aba anônima e colar esse contador vai seguir o mesmo time que está lá naquela página, tá? Ele segue a mesma linha, não um é burlado. Se aqui tiver, por exemplo, dois dias tanto lá quanto aqui vai estar, valendo. Não tem como se a pessoa chegar e abrir no celular esse time vai estar tá exatamente igual, tá? Então não importa, desde que tenha na, esteja na mesma rede, ok? Rede no caso da internet, tá? Então na, no mesmo no mesmo o espaço, né? Então vai estar tá contabilizando esse o contador vai estar tá funcionando perfeitamente, ok? Eu vou fechar aqui, tá? Então esse é o cronômetro que a gente tem por data fixa, tá? Assim que acaba esse esse time que foi ajustado, ele redireciona para onde você colocou, tá? que é aqui, certo? Agora a gente vai mostrar aqui o cronômetro contador, tá? Que é bem simples tá olha só essa parte de cima agora para esse cronômetro é fica só internamente a gente vai dizer assim ó vai começar no dia 5 tal tá hora e vai terminar no dia desta tá hora certo e aqui a gente vai colocar um um cronômetro regressivo então a gente vai dizer quantos minutos vamos colocar aqui 30 minutos tá então e vamos colocar aqui ó real a gente pode colocar real que eu vou mostrar para você agora a diferença 30 minutos e começa a contar né de forma regressiva tá então você pode criar uma oferta um bônus que você vai dar até uh, quando zerar esse cronômetro tá então você tem essa oportunidade de trabalhar com o plugin dessa forma e quando zerar né, nós podemos uh, colocar para re redirecionar redirecionar para a página aqui em questão certo ou se você deixar sem não vai redirecionar tá para nenhuma página aqui se você fizer uh, colocar aqui não ou seja habilitar cronômetro real o que que vai acontecer vai abrir esse campo aqui que é uma estratégia muito muito muito legal que é que você pode colocar assim se deixar zero aqui quando o cronômetro chegar no zero ele vai reiniciar novamente tá ele não vai fazer uma escassez real ele vai só colocar o cronômetro e vai dar aquela urgência mas se o cliente não comprar aquela hora entrar no outra vez ele vai ter iniciado novamente com os 30 minutos tá você pode fazer dessa forma ou colocar aqui por exemplo um dia quando você colocar um dia e salvar deixar uma URL aqui para redirecionar o que vai acontecer quando o cronômetro chegar ao final Certo, ele vai redirecionar para outra página. Então, por exemplo, no caso ali, vai redirecionar para o superlinks e depois de um dia ele não vai redirecionar mais. Aqui você determinou. Então, por exemplo, que, que, que para que, que você vai utilizar isso? Vamos supor que tem uma oferta. Você vai colocar assim: é compre agora. Enquanto zerar o cronômetro é né, para você, e daí você vai e é, manda para uma galera. Aí, quem comprou, ok. Quem não comprou, no outro dia, quando essa pessoa que não comprou entrar aqui, ela já vai ver a página nova do seu produto com um novo preço. Certo? E passando um dia depois disso, se ela clicar no link novamente, vai ter a página com desconto novamente. Então, eu coloquei um dia aqui só para você ter ideia. Mas você pode colocar 30 dias depois, entra de novo essa oferta. Então, novamente, quando a pessoa... Clicar no link, vai ter a oferta, passou o time, passou o, o cronômetro, zerou. Quando ela clicar novamente naquela página, vai trazer uma outra página que você configurou, né? Com o um valor. Vamos, vamos colocar um exemplo. Que a gente faz bastante. Uh, o seu produto está num valor de R$ reais Você colocou durante 10 minutos a noventa e reais tá e assim que será o cronômetro se a pessoa não comprou ela vai clicar ali novamente naquela página o plugin vai saber que ela já clicou né E ele vai trazer a página real de 297 reais e ela não vai poder perder a oferta né mas você pode deixar de forma automática que dali 10 dias 10 dias ele vai trazer novamente a página de promoção entendeu então dá para fazer dessa forma. Tá? Então é, isso é uma, poderoso, uma poderosa estratégia tá? para fazer a urgência e fazer vendas e depois dar uma nova oportunidade para os seus clientes. Tá? E ele vai direcionar para essa página aqui. Aqui, ok. Agora você sempre todo você viu essa mensagem aqui. Essa mensagem vai aparecer se você já tem o nosso plugin Superlinks. Se você já tem o Superlinks, você afiliado principalmente, você pode utilizar o plugin Super Escassez junto com o Superlinks. E eu vou mostrar isso agora, tá? Então eu vou colocar aqui para você só um exemplo: adquira agora. Só que texto você pode colocar um texto aqui. Um texto do botão pode ser comprar e um link. Só um exemplo aqui, tá? E onde é que vai aparecer o botão? Você já vai ver isso aqui na prática. Eu vou salvar, tá? Viu que eu coloquei um texto ali, tudo e salvei, né? No superlinks, eu vou entrar aqui no superlinks, páginas clonadas e eu vou ver aqui sem categorias. Eu tenho um link aqui, exatamente esse daqui eu vou dar um exemplo para você tá aqui se você tem os dois plugins vai abrir uma opção exatamente aqui em Aqui exatamente em configuração de pop-up, você vai clicar, e aqui vai aparecer essa opção. Essa opção só aparece se você tem os dois plugins, certo? O Superlinks e o Super Escassez. Aqui e você vai poder procurar o cronômetro que você criou no Super Escassez e vai clicar aqui em páginas de vendas. Clicou aqui, você pode salvar. E quando você abrir aqui a sua página aqui por exemplo neste caso do fno então aqui ó está o nosso nossa chamada que a gente colocou lá no, no plugin de escassez o super o super escassez tá com o time aqui o que você pode fazer você pode e ele tá o mesmo contador que aqui ó 23 minutos e aqui, tá, 23 minutos, ó, é o mesmo contador, certo? Então agora a gente pode vir aqui, é, aqui exatamente no super escassez e ajustar aqui, ó, ajustar aqui na parte e botar à direita. Tá? Eu vou atualizar aqui a página. Bom, aqui ó, ficou no lado direito. Olha só que legal, tá? Ficou aqui no lado direito. Aqui você pode utilizar essa estratégia para, por exemplo, dar um bônus como afiliado. Então, uh, compre agora pelo meu link de afiliado ou compre, adquira agora e ganhe um bônus é, e colocar um time do seu bônus de afiliado, mesmo que o produtor use já uma escassez, tá? No caso aqui dessa página não hum, a escassez terminou, né? Mas mesmo que ele já use uma escassez, você pode gerar uma escassez do bônus, tá? E se caso o produtor não tiver uma escassez na página dele, você consegue colocar essa escassez aqui, mudar as cores tudo e tudo. Aqui nesse botão comprar, você pode colocar diretamente checkout ou você pode direcionar para uma outra página, aonde você vai explicar como vai ser o seu bônus, né? Então, adquira agora ganha um bônus único e pode colocar um saber mais aqui, um cronômetro, né? Até o cronômetro zerar. E a pessoa vai clicar aqui, vai saber qual é o bônus e depois você direciona de novo para essa página para ela comprar o produto. Então, dá para fazer bastante coisa interligando o super escassez com o super links, tá? E para você ter acesso a esse plugin, rola a página aqui para baixo, veja as demais informações do plugin e adquira agora e aumente as suas vendas com o plugin super escassez, ok? Então, um forte abraço e até mais!